Se você ainda não comprou uma rifa, você não tem um computador para você jogar o seu jogo predileto e editar os seus vídeos, agora clica nesse link dessa rifa e você pode adquirir esse computador, você pode ter esse computador por apenas 35 reais, um computador que vale em torno de 10 mil reais, já pensou nisso? Então corra, compra o um número, compartilhe na sua rede social e quem sabe você não pode ser o sortudo para ter esse computador que tá filé.